Tás sempre a ir embora e pedes para esperar assim, assim, baby não dá não. Passo as noites sozinho, só a pensar. Que assim, assim, baby não dá não Por do leite a primeira vez Mas nem ouviste o que eu dizia Por do a segunda vez Porque eu gosto da companhia Por do leite a terceira vez Mas vai-se apagando a magia Vai-se apagando a magia Pensava que era só tu e eu Tu e eu Tu e eu Pensava que era só tu e eu Tu e eu Tu e eu Pensava que era só tu e eu Tu e eu Tu nem queres ouvir quando eu quero falar Assim, assim, baby não dá não Preciso de ti mas não estou-te encontrar Assim, assim, baby não dá não Por a primeira vez Mas nem disse o que eu dizia por a segunda vez Porque eu gosto da companhia